Cobertura à venda no Jardim das Américas, edifício American Park, 296 metros quadrados de área privativa, 6 vagas na garagem, três suítes, sendo do casal Master com Closet. Todo com armários, escritório, área externa com churrasqueira, spa com aquecimento e jato, apartamento com armários, luminária, persianas e cortinas, prédio com área de lazer completa, venha morar com conforto, praticidade e sofisticação, corretor Benedito Filho, contato 981-24-1488, cobertura no Jardim das Américas.